Agora eu vou entrar na parte de tirar dúvidas, só que antes de abrir os comentários e deixar a galera falar aqui, eu vou trazer já umas perguntas que alguns seguidores me mandaram no inbox. Então, primeiro, é, a Maros Bubble me mandou o seguinte. É, eu tenho uma questão para a sua live em relação ao ponto de pesquisa. O projeto de mestrado tem de envolver obrigatoriamente uma tese ou pode ser um projeto de desenvolver algo para apresentar como um trabalho final, por exemplo, fazer um mangá ou construir um robô. Então, eu andei conversando com outros estudantes que passaram junto comigo nesse match de 2020 e realmente não tem limitação para isso, você não precisa ter como objetivo somente a dissertação não. Então, é bom vocês só checarem, por exemplo, vai pesquisar o curso de design na Universidade de Tsukuba. Então, como é que é feito o curso lá? Porque tem como você já averiguar, averiguar algumas informações, sabe, através do site da universidade e tudo mais, então, ou então até conversar com pessoas que já estudaram nessas universidades para entender melhor como é que é feito essa entrega de final de trabalho é, ao fim do mestrado, doutorado. Então dependendo do curso você não vai entregar uma dissertação, vai entregar realmente o projeto, que é igual a Maros Bobo falou, por exemplo um mangá, é, ou então um projeto de arquitetura, ou então um projeto de aplicação da sua área. Mas, é, enfim, é, de modo geral, as áreas de artes, elas normalmente têm a produção não voltada para dissertação, e sim para um produto final, que pode ser, por exemplo, igual comentaram comigo, o Renan, ele trouxe o ponto de que na música pode ter, por exemplo, o desenvolvimento de uma orquestra. e você vai pegar um instrumento que você quer estudar e desenvolver uma orquestra em cima daquilo. É, a Mariana, que também é do mestre 2020, comentou comigo que dentro da arquitetura, a entrega é um projeto arquitetônico que deve ser ter uma aplicabilidade, vai ser aplicado. É, eu acho que isso já serve de exemplo para vocês em relação a essa pergunta. As outras perguntas que eu tenho são essas aqui. Ó. Do, da Bel... Bem, é, ela trouxe algumas dúvidas, não foi só uma, não, e eu vou trazer para, eu trouxe para vocês porque eu achei que era importante também para todo mundo, porque tem gente que tem essas mesmas dúvidas e aí, né, é isso. Então, você recomenda fazer mais de um plano de pesquisa para se alinhar às as especialidades de professores diferentes? Eu posso fazer mestrado em uma área diferente da minha graduação? Então, igual comentei, você pode sim fazer mestrado em uma área diferente da sua graduação e esse é exatamente o meu caso. É só fazer um plano de pesquisa legal que faça as pessoas, tanto do Japão como do seu consulador da embaixada, entenderem que sua pesquisa realmente vai dar certo. Ou então, é, que tem um bom caminho, sabe? E você vai ter uma contribuição apesar da sua área de graduação ser diferente. É, outro ponto é, se eu preciso fazer vários planos de pesquisa, eu acho que não. Eu acho que o importante é você pesquisar primeiro os professores que existem, pesquisar como que tá... A pesquisa da sua área no Japão e no Brasil ou mundo afora, entender o que está sendo pesquisado, quais são os pontos mais, quais são as metodologias usadas, entender isso primeiro e depois você vai fazer o seu plano de pesquisa. Como eu comentei, nos objetivos ou na justificativa você pode trazer as universidades que te motivaram a escolher, essa estudar essa... esse campo de pesquisa. Isso é uma coisa que também vai trazer peso para o seu plano de pesquisa, sabe? Se você já tem universidades já pré-selecionadas, laboratórios que você sabe que tem peso para aquela pesquisa. Então, é bom você pesquisar tudo isso antes de fazer realmente o seu plano de pesquisa, para você não precisar fazer isso, de var fazer vários planos de pesquisa. Não faz sentido, sabe? Até porque você vai submeter para o consulado só um, e é esse único plano de pesquisa que vai ser enviado para os professores na segunda etapa. Você não pode mudar isso, você não pode alterar nada, e simplesmente vai ter que pegar uma cópia dele que foi carimbada pelo consulado e enviar. É isso. Mais uma dúvida. Como posso elaborar um projeto de pesquisa que seja interessante para o Brasil e para o Japão, igual eles pedem? Como eu vou saber disso? Basta que a linha de pesquisa seja estudada nos dois países? Porque eu gostaria de pesquisar tem mais a ver com o Japão do que o Brasil. Então, é, não necessariamente precisa ser pesquisado nos dois países, igual eu falei. O meu campo de pesquisa nem tem pesquisa no Brasil ainda. Eu fiz o meu TCC nessa área, que é o cancer Engineering, e eu lembro que quando eu fui tentar procurar referências no Brasil, eu achei só uma, que era de São Paulo. Então, cara, não tem pesquisa no Brasil nessa área. Mas aí que tá o ponto. Se tem pesquisa no Japão, eu posso aprender tudo o que eu posso lá e trazer para cá. E esse é um dos pontos que... Talvez motivem eles a entenderem que, caraca, realmente ele tem uma boa razão pra estudar lá, sabe? E trazer conhecimento pro Brasil e aproximar mais ainda os dois países, sabe? Eu acho que isso é um ponto-chave também. Hum, agora é isso. Primeiro, você acha que cursar Medicina pelo México é uma boa ideia? Ou seria ele der, é estudar aqui no Brasil mesmo? Eu acho que depende do que você quer estudar na medicina. Seu campo de pesquisa da medicina, ela é tem muita aplicabilidade no Japão, tem muita pesquisa já desenvolvida lá. Se tiver, quer dizer que você pode aprender com os melhores, trazer para cá para melhorar o sistema brasileiro de medicina, de saúde no caso, né? E aí isso, é igual eu falei, é uma justificativa super plausível e muito importante também. Eu acho que também tem um ponto em consideração que eu acho que eu foi no último vídeo que é sobre os cursos que podem ou não entrar no MEXT. todos os cursos podem então mas assista um vídeo para você que é de medicina entender melhor como é que ocorre porque para quem é de medicina veterinária e odonto tem algumas coisinhas a mais então dá uma checadinha nisso tá bom quem está no, te no terceiro ano do ensino médio, acha que já é bom começar a desenvolver um projeto de pesquisa ou muito cedo? Hum, então, é, quem está no terceiro ano do ensino médio, você não vai entrar agora como pós-graduação. Você vai entrar, talvez, no mestre como graduação. Na graduação não tem um plano de pesquisa, então é algo que já, tipo assim, facilita bastante. Porém, na graduação, o que pesa muito é seu histórico escolar, e se você faz atividades extraescolares, e também tem mais um documento que é bastante importante, que é uma redação que você vai trazer todos os seus motivos de estudar no Japão e essa proximidade que eu comentei. Outra pergunta, consulado de Curitiba não expula o um número de páginas, sugere fazer quatro mesmo assim? Eu acho que quatro páginas é realmente um número ideal, porque você consegue escrever de forma resumida, o seu plano de pesquisa, e de forma clara e concisa, sabe? Tipo, se os outros consulados e outras embaixadas conseguem, eu acho que você também conseguiria. Caso você precise de uma página ou outra a mais, tudo bem também. Mas tenta não alongar demais, porque também acaba parecendo que você quer colocar muita informação numa coisa que não precisava tanto assim ainda, sabe? Sendo que não é como se você já fosse entrar direto no mestrado. Você está tentando entrar como pesquisador numa universidade, porque é assim que a gente começa pelo MECS da pós Você começa como pesquisador, e só entrando na universidade como pesquisador que você vai tentar a entrada como mestrado ou doutorado. Beleza? Ah, quantas referências, mais ou menos? Eu usei, acho que foi 10 referências, ou foram 13 referências no meu plano de pesquisa. Hum, sim, conta, Raquel, não vem... Ana, é, em relação à arquitetura, pode sim ter um resultado final teórico. É só você também procurar professores que aceitem esse tipo de trabalho. Provavelmente vai ter sim, sabe? Como é mestrado e doutorado, que a gente está falando aqui na pós, é, é bem provável que eles aceitem sim a dissertação como um resultado final. Bom, em alguns casos vão pedir sim um projeto e tal, mas aí eu acho que. É algo bem específico que você tem que ver com o um professor orientador Bom, Então, é, qual, a, a pergunta que a gente vai responder então com a Raquel é essa daqui ó, Raquel, bota botar na tela é, A carta de intenção é um documento obrigatório No processo de pesquisa de consulado do Recife é, qual, Queria saber o que, que você acha que deve conter, conter nela Ah, exatamente, então é, No formulário Geral, do MET Tem uma parte que é justamente sobre isso, sabe? Que você tem um espaço, um quadradão enorme Do formulário para falar sobre essa sua intenção Do porquê você optou pelo Japão para estudar Eu acho que é exatamente a mesma coisa, sabe? Talvez você vai fazer um documento separado em relação a isso Eu posso estar errado Mas, pelo que você tá falando, é exatamente o que tem no formulário Então me desculpa se eu não tivesse sido claro ou respondido Tá, é... O Elda Vizera perguntou: pode citar algumas atividades extracurriculares que são boas? É, eu acho que algumas atividades extracurriculares interessantes seriam tipo assim: ah, eu faço algum. eu estudo algum instrumento musical, eu faço alguma atividade física, é, já consegui vários prêmios em relação a isso, já consegui prêmios, por exemplo. Em Olimpíadas de Física, de Astronomia, isso também tem tá um peso enorme. Esse tipo de atividade sabe que foge do que está dentro da sua escola e que trazem peso para quem você é em relação a, aos seus estudos. Quantas vagas são ofertadas para pós-graduação? As vagas, elas variam bastante o número delas. e Em Brasília, em 2020, foram quatro vagas, se eu não me engano. Três vagas para pós-graduação. E nos outros estados eu acho que é mais ou menos isso também, sabe? Quatro vagas, três vagas, cinco vagas. Em São Paulo, que parece que tem muito mais, que são tipo umas 15 vagas. Mas todo ano isso muda, então não tem um número exato. para poder ser bem claro para você, né? Tá, o Felipe, o Abdala, o Felipe perguntou... O projeto de pesquisa vai ser enviado pelo consulado para as universidades que você escolheu no formulário da segunda fase? Quem vai mandar é você mesmo, Felipe. Você vai fazer na primeira fase, você, depois que você é selecionado, você vai ter que entregar mais uma leva de, de documentos que vão ser Candidados. pela pelo consulado ou pela embaixada e eles vão te devolver todos esses documentos. Você vai escanear eles e enviar para os professores para tentar obter a sua carta de aceite deles. E aí, você tendo essa carta de aceite, você consegue determinar três universidades que vão ser as que você dá preferência para tentar a sua bolsa. Então você vai ter que colocar até na ordem as universidades pelo, tipo, sua ordem de preferência e tal. Então é por aí. Antes de preencher o formulário, já devemos ter entrado em contato com os professores e eles devem ter demonstrado interesse em nos admitir. Não, não tem como você fazer isso e inclusive é um pouco desrespeitoso você tentar entrar em contato demais com os professores antes de você ter a carta de aceite pelo menos da primeira etapa. Então você sendo aceitado na primeira etapa você vai receber uma carta do, da embaixada e aí sim você pode sair correndo atrás dos professores você, Porque você vai ter um documento que comprove já que você tá na, naquele caminho, sabe, de conseguir a sua bolsa do MEXT que agora você só depende deles Mas o, o ideal mesmo é você só entrar em contato quando você tiver todos os documentos em mãos Porque você envia tudo de uma vez e ele já consegue analisar todo o seu histórico que já foi analisado pelo consulado ou embaixado. Então, eu não indico entrar em contato com eles antes. Antes disso tudo, sabe? Eu indico que você pesquise, pesquise artigos deles, dê uma lida no que que eles andam produzindo para você ver se realmente bate com o que você quer pesquisar no Japão. Tá, a Carol perguntou. Uh, vi que o consulado de Curitiba informou que não haverá provas e irão utilizar a nota do Anino. O que você acha que vai ocorrer com o processo da pós? Eu acho que, tá, isso daí em relação à graduação, e realmente ocorreu isso na, em Curitiba, pelo que me falaram também, no, no um grupo aí do MECS de 2020, que vão utilizar o Enem. E isso aconteceu também quando teve o Ciências Sem Fronteiras, eles usaram o Enem como parâmetro e também o TOEFL e o ITP para averiguarem seu nível de inglês. Para pós-graduação, eu não faço ideia do que pode ser feito. E eu acho que eles vão tentar o máximo manter é, essa programação de ter a prova de inglês e japonês, sabe? Porque não tem outra forma de averiguar, sabe, na pós? Além de tipo ter essa pré-seleção com as provas e depois a documentação. E se tudo for mantido às distâncias, as coisas vão complicar um pouquinho. Então vai depender bastante da flexibilidade deles de, tipo flexibilização deles de talvez aceitarem documentos por e-mail e, e tal e aí a gente ainda não sabe ainda não saiu nada no site da embaixada ou consulado sobre a pós então é bom ficar sempre de olho tipo checa toda semana porque tá chegando né as inscrições vão começar dia 1 de setembro para pós-graduação e aí é isso fiquem de olho tá? nos sites das embaixadas e consulados mais perguntas o RID Matubara é, Quantos projetos são aprovados por ano? Cada consulado possui um número diferente de vagas Ou vagas totais são distribuídas no Brasil todo? É isso mesmo, que eu comentei Tipo, o número de vagas ele é bem certo Não tem um número definido Tipo, passa ah, 50 vagas É igual que eu comentei, mais ou menos quatro a cinco vagas 3 a cinco vagas por consulado, por área Eu não sei dizer e em São Paulo é um dos que mais tem vagas disponíveis, sabe? Tanto que parece que tem pessoas que vão para São Paulo para tentar lá por ter mais vagas disponíveis Mas são rumores, sabe? Eu não tenho, tenho nem certeza se as pessoas fazem isso mesmo é, E eu não sei, é, tipo, não tem um número de vagas total, sabe? Tipo, podem ter pessoas... esse ano Esse ano, por exemplo, pode ter mais pessoas selecionadas do que ano passado É bem certo é, Elda Vizera perguntou, Olimpíada da Matemática pode? Com certeza pode sim Beleza? Pode sim A Isa me perguntou Faço engenharia mecânica também, estava pensando em escolher Tsukuba Meu projeto é prótese canina na impressora 3D Você acha que teria espaço para esse tipo de estudo lá? Aí? Então ainda estou no Brasil Mas em Tsukuba eu acho que tem espaço sempre para isso, sabe? É só você checar se No caso de impressoras 3D, você vai estar tá, tá trabalhando com composto Ou então com polímeros, no caso, né? E aí é bom você ver se seu profe... se você encontra um professor em um laboratório Que tem esse tipo de pesquisa já sendo desenvolvida porque é para você desenvolver uma coisa com impressora 3D Inclusive, nunca falei isso aqui Mas eu já trabalhei num laboratório aberto de Brasília Que trabalha com impressoras 3D e impressões 3D então, para você trabalhar com impressão 3D, você precisa ter impressora 3D. E aí é importante você ver se seu professor está já direcionado para esse tipo de pesquisa, porque não faz sentido você depender de uma impressora que ele não tenha, por exemplo, uma qualidade que talvez ele não tenha. Já que você vai trabalhar com prótese, talvez seja interessante você trabalhar, por exemplo, com impressoras de... como é que é mesmo? Caraca, esqueci o nome do material. Mas enfim, agir primeiro normal normalmente não é muito bom para prótese, sabe? Então tem umas especificidades que é importante você checar através disso que eu comentei nessa live. Que foi pesquisa as universidades, os professores que tem lá dentro e pesquisa os artigos que eles vêm publicado Dá uma olhada no site do laboratório deles, o que, que eles vêm feito mais recentemente para ver se se encaixa em relação a isso. É bem provável que tenha, mas é bom averiguar, porque eu não tenho certeza, eu não pesquisei nada da engenharia mecânica, eu realmente queria ir para a área do design, então fui bem direto. Alguma dica para o título de pesquisa? É mesmo, deixei de falar sobre isso, hein? O é, que, que acontece? Quando você vai fazer um título do seu tema, muitas vezes vocês devem ter se deparado com um TCC que tem aquele título que parece um parágrafo, né? Três linhas. E muitas vezes isso é realmente importante Porque no título você tem que deixar o mais claro possível Da forma extremamente sucinta O que todo o seu trabalho fala, entendeu? Então, por exemplo, é, no meu TCC mesmo eu escrevi assim o meu título é, Engenharia Cânceria Aplicada a Sistemas de Ar Condicionado no Brasil E eu coloquei isso porque, por exemplo Na situação que eu estava pesquisando os experimentos iam ser aplicados no Brasil, então o aspecto cultural precisa ser entendido também, precisa ser levado em consideração, porque a mesma pesquisa sendo feita no Japão pode dar um outro resultado. Então tenta deixar claro no seu título é, o que realmente você está pesquisando ali. Então você está, por exemplo, projeto arquitetônico, mas é um projeto arquitetônico de quê? Para quê? É, vai ser aplicada aonde? Qual é o tipo de tecnologia que você está usando? Meio que esse tipo de coisa pode conter no seu título Mas não abusa, não faz um parágrafo de título mesmo Sei lá, duas linhas Tá bom Caracas, eu vi a Raquel aqui levantar a mão Mas é muita gente perguntando, eu acho ótimo Oi Raquel, tudo bom? Oi Oi Gente, essa Raquel, ela é max de graduação da enfermagem, né? Sim. da enfermagem, ela tá já tipo nos finalmente do curso dela, arrasou muito e aí. Rir. Rir. Então, então... Aqui... Ah, você pode terminar de falar o que você tava falando e daí eu. Então, mas é que eu tava eu tava só respondendo as perguntas, sabe? E aí tipo eu posso eu posso abrir espaço para você responder agora e aí depois eu continuo. Então, pode aí... ser, então tinha perguntado sobre uma carta de intenções que estão pedindo na pra, acho que é em Curitiba tá pedindo também para pós mas eu acho que é é justamente aquela carta que eu conversei com você ou uma redação que também ah, pedem na graduação é a, a redação pedem na, na na graduação né quando você vai entregar a documentação e é uma redação simples você faz Acho que é umas 30 linhas uhum. e, Em inglês Se você souber falar, é, Escrever em japonês Falar fluentemente em japonês Tu pode escrever também se tu quiser Não tem problema uhum. Mas assim, eu Eu escrevi em inglês Acho que quase todo mundo Quando uhum. tava é, o povo que fez comigo quando eu estava fazendo, entregando a documentação, todo mundo fez em, em inglês, não. ninguém fez em japonês. E aí, assim, muita gente coloca que, ah, eu quero estudar no Japão por causa disso, disso, disso, disso, disso porque lá no Japão tem uma educação melhor, tem não sei o que lá. Eu, eu pra mim... Eu acho que não é bom você fazer isso, né? Acho que você tem que começar com você falando que ah, quer viver fora do país para você é, crescer, amadurecer. É isso que eles levam muito em conta. E hum. assim, uma boa, uma boa dica para quem vai fazer é a graduação, quem vai prestar para a graduação, é que a redação te ajuda bastante na hora da entrevista também, porque tu pode pegar tudo que tu colocou na tua, na tua redação e é quase a mesma coisa das perguntas que eles, que eles fazem na hora da entrevista, entendeu? Uhum. Então, assim, se você for bem na sua redação, se você escrever uma redação boa, as chances de você passar na, na entrevista também são muito altas, né? Então, assim, eu, eu sempre falo para as pessoas escreverem uma ótima, uma boa redação para você também se dar bem lá na frente, que é o caso das entrevistas, né? Então, aí você não pode falar. Eles vão perguntar, na entrevista, por exemplo, uma das coisas que eles perguntam é por que, que você quer estudar no Japão? que você quer ir lá fazer faculdade no Japão e... E aí é interessante você mostrar um ponto de vista... Assim, de você mesmo, entendeu? Do que você quer para sua vida Daqui, por exemplo, há cinco anos Quando você se formar, essas coisas Mas nunca falar que Ah, eu quero estudar no Japão porque é uma coisa é Muito melhor do que o Brasil Nunca hum. falar isso, entendeu? Sim, sim Ah, muito bom É, aí a entrevista é uma coisa que pega muitas pessoas, né? A entrevista é uma coisa que várias pessoas reprovam por causa disso porque elas não têm convicção do que do que elas querem e aí aí o entrevistador acaba reprovando uhum. a pessoa por causa disso entendeu é, tipo ele não quer uma pessoa que que não consegue que, que só quer estudar no Japão por causa que tem uma boa educação os entrevistadores, eles não querem isso, eles querem ver tipo, o ponto de vista da pessoa, o que a pessoa vai se tornar depois que ela se formar, por exemplo. e Ou o que a pessoa vai, vai contribuir tanto no país dela, aqui no Brasil, como no, no Japão, entendeu? Então é ah, isso é que gente. as pessoas têm que prestar bem atenção. É uma dica assim, que eu dou para todo mundo, entendeu? É, eu acredito que, isso, que você, essa sua dica que você acabou de dar também vale para pós-graduação. Estão perguntando aqui como é feita a entrevista na pós, e eu acho que a entrevista não é diferente, sabe, da pós da graduação, não tem muita diferença. Porque também é entre esses pontos de perguntar quais são suas intenções, é, por que, que você escolheu o Japão, você está preparado para viver sozinho num país tão diferente, com a cultura tão diferente e tal se você já teve experiência morando sozinho também aí eu, eu lembro que esse tipo de coisa era, era perguntado e eles perguntam bastante isso mesmo pois se você é. tá com a saúde mental boa para morar para morar Sim. fora uhum. e se você consegue se sustentar sozinho é assim não em questão de de financeiro porque tem a bolsa né uhum. você ganha uma bolsa mas assim mais de, de saúde mental de individual, você está ali sozinho, num lugar que você nunca, nunca esteve antes e que você não conhece ninguém, que você não vai ter nenhum parente. Então, para te ajudar ou nenhum amigo, né? Você vai conhecer todo mundo depois, você vai sozinho. Então, é importante, assim, você demonstrar essa convicção, porque, assim, se você mostrar que é fraco, você vai reprovar. Assim, mesmo que você não esteja convicto daquilo lá na, naquela hora, entendeu? Você tem que mostrar, assim, que você é forte, que você consegue, porque senão eles te reprovam. Eles conseguem perceber, né? De alguma forma. Gente, é muito, é muito estranho como eles conseguem perceber isso, porque uhum. quando eu fui fazer a entrevista, aí acho que tinha cinco pessoas para ser entrevistadas. E eu era a última. E aí, a penúltima era uma moça, entrou, né? E tipo, eles botam muita pressão, muita pressão mesmo. E aí, a Minas saiu chorando de lá, porque ah, eles que perguntam que muita que coisa. coisa. Assim, e aí, se você não tiver bem, assim, pra lidar com pressão, você acaba. Aí eles reprovam, te, te reprovam na hora. Nossa, sim. Eu <risos> imagino. <E> realmente, <risos> Nossa, é... assim. É uma pressão, sabe? É, comentando sobre a pós, assim, como é que foi a entrevista Eu lembro que no meu caso também Não, velho, foram muitas pessoas, sabe? Tipo, perguntaram também se, era... se foi feito em português No meu caso foram as três línguas, pra minha sorte Aí tinham dois caras perguntando em japonês pra você também? Uhum Pois é, a galera da Embaixada de Brasília tem muita sorte Tem não, e eu tava conversando com outras pessoas que fizeram junto comigo e eles, não, pra mim só foi inglês e não sei o quê. E eu, amado, Deus. pra amado. mim foi português, japonês e inglês. E olha que eu nem sou muito boa assim no inglês, o que me salvou foi o japonês mesmo. Caramba! Ai, que ótimo! Pois é, então é uma pressão você imaginar que você pode ser perguntado coisas em japonês, em inglês, em português, sabe? É, é verdade. Pessoa... <risos> é isso. É sobre a, a carta ou a redação que você comentou, você tem mais algum ponto que você queira comentar? Hum, e também, ser bem... Você estava falando sobre as... Formatação, né? Formatação do, de documento. É bom você tipo, formatar tudo, tudo certinho, porque eles são... Japonês sabe como é que é, né? Eles olham olha muita coisa Teve uma menina que teve que re, é, Refazer de novo E trazer todos os documentos depois Porque o dela Não estava formatado do jeito que eles queriam Aí uma dica também É formatar tudo direitinho E a redação ter introdução Desenvolvimento e conclusão Tudo uhum. nessa ordem Igual você vai fazer uma redação do Enem, por exemplo uhum. Imaginar que aquilo ali É um, um vestibular que você está fazendo e é faz todo sentido, realmente Mas é um muito... <risos> Então, ai ah, e também E também, não é sobre a carta Mas muita, muitas pessoas me perguntam isso Sobre, assim, não é obrigatório você saber japonês, né? Uhum. Não é, eles colocam aqui, não é obrigatório Você pode só saber inglês E só te ajuda bastante mas sempre falo para as pessoas que é bom você saber nem que seja o básico do japonês porque ele já é um diferencial para você. Então, você pode é, colocar que você sabe pelo menos o básico de japonês e é isso. Pelo menos o básico. Se você souber o básico de japonês, tu já pode colocar lá que tu sabe Sabe falar é. o básico de... Eles perguntam, né? Nos formulários E aí hum. você pode falar que sabe o básico de japonês e saber inglês também Bem assim, é muito importante porque a prova toda é em inglês Tanto as provas matemática, física... O que mais? Biologia, para mim teve biologia, né? Matemática, física, biologia Química, tem gente que eu não tive, química eu tive, não lembro. Sim, foi tão, tão horrível, tão horrível essa prova. Por isso que eu falo para a gente, estuda, estuda muito, porque assim, dependendo do curso que você vai querer, por exemplo, enfermagem, né? É uma das áreas mais complicadas e concorridas. Então, você tem que saber muito de Física, não, física não caí. Muito de matemática, muito de de biologia e uma das coisas, é muito diferente do que a gente estuda aqui no Brasil, por exemplo. Matemática aqui do Brasil. É completamente diferente. Eu fui fazer a prova e fiquei assim, gente, o que que tá acontecendo? Assim, eu nunca estudei isso. E aí, Aí por isso que eu falo para as pessoas, se vocês quiserem, por exemplo, estudar com livros de outros países, também é, é, é uma boa, assim. Eu acho que eu tenho alguns livros que eu estudei para fazer a prova, aí se alguém quiser mandar na minha DM perguntando, eu posso mandar por e-mail, uhum. se alguém quiser pode, pode me mandar. E é isso, estuda para a prova, gente. Obrigada pela demais. ajuda, Raquel. Obrigado muito pela sua participação. E até mais. Até mais. Então, Pauli, eu acho que isso que ela comentou sobre a redação na graduação, acho que responde a sua, sobre a sua carta de intenção que você comentou, que é basicamente a mesma ideia, né? E esses pontos que ela comentou, eu espero que tenham te ajudado também a, a pensar em como escrever sua carta de intenções. A com o Instagram, ele perguntou, pediu para falar um pouco sobre a entrevista da pós-graduação. A gente deu uma palhinha aqui, né? Comentei um pouquinho que a Raquel também tava falando. Mas eu vou fazer vídeos mais específicos sobre, e mais detalhados sobre isso mais à frente. Então, não se preocupem. É só seguir o meu Instagram e ficarem de olho no meu conteúdo. Que vai ter vídeo sobre isso sim, tá bom? Aí, pra gente encurtar, eu não vou falar muito disso agora. Deixa para a próxima. Então, a entrevista, igual comentei, ela é pode ser em português, inglês ou japonês, ou os três, ou só uma, ou duas. Tem infinidade de possibilidades. No meu caso, foram as três. E foram, tipo, mais ou menos duas pessoas para cada língua. E sobre o ja, é, quando falavam em japonês comigo, eles perguntavam mais sobre a minha vida. Coisas assim que eu conseguiria responder com o meu básico de japonês. Porque eu falei, deixei bem claro para eles que o meu japonês era bem... Bem basicão. Uh, não sei se já foi perguntado, mas o quão CR da faculdade conta? Se tiver ido mal no início da faculdade, super bem no final. Então, o histórico, eu acredito que ele não conta quase nada em relação às suas notas. Tipo, o que mais conta é realmente se as matérias que você fez, talvez te dê uma base boa para você conseguir seguir naquela pós-graduação, entende? Porque, principalmente para quem quer mudar bastante de área, eu acho que isso tem um peso. Mas não, tipo, na seleção e também não muito para você ser eliminado. Talvez só, tipo, em relação a ser aceitado ou não pelo professor do Japão, da universidade japonesa. Porque eles vão olhar o seu histórico e ver, tipo, cara, então você provavelmente vai ter muitas dificuldades porque você precisa ter matéria de tal curso e você não tem aqui no seu histórico. E aí, como é que, que você acha sobre isso? Você acha que realmente vai ter dificuldade? Então é isso, sabe? Acho que é mais nesse sentido que pode ter peso. Hum, que tipo de coisa perguntam em japonês? É, então, igual comentei, perguntou mais sobre a vida, sabe? Tipo, é igual foi como o japonês é básico, não tinha muito o que eles perguntaram, porque eu nem, eu nem consegui entender. É, uma outra dúvida. Sobre tema de pesquisa. Meu tema é bem específico da minha área. Isso se algum problema, eu posso fazer algo mais geral e falar desse assunto específico? Eu acho que não tem nada, não tem nenhum problema o seu tema ser específico da sua área, não. Você vai fazer seu plano de pesquisa com excelência, tipo, o melhor que você puder, para deixar isso o mais claro possível, seus objetivos, justificativas. E aí na entrevista, se eles não entenderam seu tema, você vai ter que explicar de qualquer maneira, sabe? E você sabendo defender bem o seu, o seu projeto, o seu plano de pesquisa, você ganha muitos pontos com isso. Você sabendo explicar isso para uma pessoa que é leiga e não sabe de nada sobre aquele tema, melhor ainda. Então você pode até treinar, explicar o seu tema de pesquisa, depois que você já tiver ele pronto, assim, o seu plano. Para uma pessoa que não entende nada, para ver se ela entende. E caso ela não entenda, esteja aberto às perguntas possíveis que ela pode trazer para você, para você saber responder da melhor maneira. É, o mitch perguntou. Eu não tenho um artigo publicado. Isso afeta muito na hora da seleção? Ter artigos publicados, você ganha pontos com isso. Não ter, mas você já ter um TCC que tem um certo peso em relação à sua pesquisa, isso ajudaria muito, sabe? Para eles entenderem que você não tá querendo cair de paraquedas num, numa pesquisa que você nunca viu na vida, sabe? Então, se você já tem alguma coisa desenvolvida em relação àquele tema, melhor ainda. Vai ser muito melhor. Se não tiver... Aí você lá, bota aí no ponto de pesquisa para mostrar que você é capaz E é isso aí, esteja preparado pra sua entrevista Que eles vão vir com várias perguntas para saber se você realmente domina aquele assunto Ou você tá seguro daquilo é, Nas faculdades do Japão, podemos jogar no time de soque, basquete ou algo assim Do tipo pra estrangeiros? Sim Principalmente para quem é graduação e vocês vão começar tipo lá do zero, igual tipo todo mundo e tals, assim Do primeiro semestre da, da universidade, vocês vão ter Acesso aos Gakubus, que são círculos de esporte, círculos de música, círculos de arte, teatro Um monte de coisa Então acho que super dá para você participar dos times, sabe? Você sendo bom, eles vão adorar ter você no time é, O que seria para você um excelente projeto de pesquisa? Então, um excelente projeto de pesquisa para mim é o seguinte, você abordar todos os pontos que eu falei no, nessa live, que não está no vídeo que eu gravo, que já está gravado e salvo aí, abordar todos eles da forma mais detalhada, porém ao mesmo tempo o mais sucinto possível. O que, que seria isso? É, resumidamente seria tipo assim, se eu escrevo meu ponto de pesquisa e entrego para uma pessoa leiga, ela consegue entender o que eu quero dizer com aquilo? Ou só uma pessoa que só entende daquela área vai entender? Porque assim, no consulado, quem vai te analisar primeiro antes de você ir para a segunda etapa e seu professor pegar o seu projeto, quem vai analisar primeiro são pessoas que não são necessariamente da sua área. Então essas pessoas vão entender a importância da sua pesquisa através daquele plano de pesquisa, mesmo sem entender nada daquilo? Vão ter curiosidade por ele e vão querer saber mais pra, a ponto de te chamar para entrevista? Então, é isso que para mim é um ótimo ponto de pesquisa, sabe? Você saber escrever um texto de forma que as pessoas criem curiosidade por ele, entendam que você domina aquele assunto e também tenha importância mesmo eu não sabendo o tema. A pessoa que está lendo, no caso, né? Como foi a etapa de entrar em CTT com os professores? Eles são abertos a conversar contigo? Ah, contato, né? Então, entrar em contato com os professores na segunda etapa é uma tarefa um pouco árdua, porque exige muita paciência sua. Os japoneses em geral, eles demoram um tanto para responder e-mail, principalmente quando é do next. É, a gente já tem que ficar com isso em mente, correr atrás o mais rápido possível, cara. Se você recebeu a carta já a carta de permissão da primeira etapa que você passou, já começa a ir atrás entre em contato, tenta mandar e-mail já pra eles Fala que você passou um match, aquela carta de... que prova que você foi aceito na primeira etapa E que você tem interesse na pesquisa dele, etc e tal E já entra o mais rápido possível, porque eles demoram, cara E tipo assim, para você conseguir a carta de aceite, você tem tipo um mês Então, se você deixar pra mandar isso, tipo, no meio do caminho A chance de você não conseguir a carta de aceite é muito grande, sabe? É muito grande então, é isso, eu acho, sabe? Não é fácil entrar em contato com eles, não achei fácil mesmo. Sério, poderia ter sido muito mais fácil, se eles fossem mais rápidos em relação a isso, sabe? É, é isso que eu acho. Para quantas universidades você tentou? Nossa, na minha área de design emocional, eu acho que encontrei umas seis universidades. Eu mandei e-mail para todos eles. Acho que umas duas não me responderam Uma outra me respondeu, mas ele não era da área exatamente que eu queria continuar pesquisando Dentro do design emocional Aí, era um, dois, três Na real foram só quatro universidades que eu entrei em contato, sabe? E aí, foram quatro, porém tem um seguinte ponto eu entrei em contato também com a Tsukuba, mas com outro professor ele não me respondeu. E aí o professor que eu consegui para ser meu orientador, ele foi indicação da minha co-orientadora, do meu TCC, que ela estudava design, é, engenharia, cansei, e ela me indicou falar com esse professor. Aí eu falei com ele e consegui a carta de aceite só dele. Só, você não sabe, consegui uma carta de aceito. É, tô... É imprescindível ser fluente em inglês. é que japonês dá para aprender lá? O inglês já já tem sabe? Tem que ir sabendo? Cara, é muito importante você já ter seu inglês muito bom. Ou então ter um japonês muito bom. Um dos dois você tem que ter bom. Porque você vai ter que desenvolver pesquisa em alguma dessas línguas. Se você não tem um japonês ainda bom, você tem que ter um inglês avançado. Então, É, avançado de preferência. Para você conseguir, primeiro, fazer seu plano de pesquisa todo mês. Segundo, depois que você vai para a universidade, você vai ter que ter aulas. E aí, algumas matérias você dá sorte de conseguir inglês também. Se não, de qualquer forma, para você entrar no mestrado, muitas vezes eles exigem que você tenha um TOEFL no nível avançado. E aí, você tem que ter um bom conhecimento de inglês. Entendeu? Isso mesmo. A minha ideia é que vocês se sintam mais confiantes mesmo. Eu quero ajudar. Quem precisar, beleza? entre em contato comigo. O máximo que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês. Não desistam, gente. Não abram mão. Se você tem realmente um sonho de estudar no Japão, velho, não abre mão dessa, desse sonho, entendeu? Continue tentando. Eu tentei uma vez, não passei. continuei tentando. E uma hora dá, sabe? E é só você se esforçar o máximo que você puder. E você fazer igual a Raquel falou. Ter convicção de que aquilo é realmente algo que você quer pra sua vida. Porque, cara... É, eu vou deixar um ponto aqui, antes de acabar, que é um ponto muito importante para vocês que desejam estudar ou morar no Japão. O Japão, assim como todos os países do mundo, possui, defe possui defeitos, possui pontos negativos em relação à sociedade, em relação à política, à economia, em relação a várias coisas. Em relação à forma como eles lidam um com os outros, a forma de, de se aproximar um dos outros. Então, entendam que Japão não é perfeito e não é um sonho de realização da nossa vida 100%. Não vão pro Japão, não pensem em ir para lá com a cabeça de que, tipo, velho, meu Deus, vou viver um dorama naquele país. Cara, você não vai. Vá com a cabeça de que eu quero pesquisar, estudar lá, porque essa é a minha vontade, é estudar lá, é aprender naquele país, é viver aquela cultura... Porque eu realmente gosto e estou aberto a lidar com quais, qualquer problema que possam vir, quaisquer dificuldades, é, esse problema de comunicação, dificuldades em relação à cultura, porque é extremamente diferente da nossa, da, da cultura brasileira, de modo geral, assim. Então, estejam com a cabeça realmente aberta para isso, porque se não estiverem, vocês passarem no MEC e irem para lá, cara. Vai ser um baque enorme na vida de vocês e Tipo, no emocional, no psicológico Que, velho, não é fácil Sério Eu vivi um ano lá E eu tenho noção plena de coisas que eu não gosto de lá, sabe? E eu posso dizer com certeza que lá não é o melhor país do mundo Mas, pra mim, é um dos países que eu mais gosto, mais admiro E que a cultura para mim é sensacional E que ter morado lá pra mim Foi tão importante que eu quis voltar agora eu quis continuar tentando o para Pra voltar a morar lá Estudar lá e quem sabe trabalhar Então é porque eu, E eu tenho essa visão já, sabe? Do que é bom e ruim Então tenha tem noção disso, tá bom? Porque muita gente vai pra lá Achando que é perfeito e depois quebra a cara É tão ruim, nossa E aí você desiste do mexe eles não vão pagar Sua passagem, é mó frustrante, é horrível É isso, pessoal eu Vou ficar por aqui Com essas... Respostas e perguntas e muito obrigada, arigató Pra todo mundo que esteve aqui comigo E até a próxima é, Eu peço só mais uma ajudinha de vocês Compartilhem com as pessoas que você conhece Compartilhem, vamos ajudar o máximo de pessoas possível É isso, entendeu? Porque a gente não pode desistir desse sonho E... Ter uma ajudinha a mais é sempre bom, sabe? Pra guiar a gente. Porque na minha primeira vez tentando, sério, eu gostaria muito de ter tido essa, esse tipo de ajuda, esse tipo de material pra me orientar. E eu não tinha na época nada. Então é, é bom ver que muitas pessoas vêm produzido. E é bom ver pessoas sendo ajudadas em relações. Então muito obrigado. Boa noite. E é isso. Até a próxima. Muito obrigado.